Eu sempre falei que dali só para o cemitério, né? Eu moro aqui há 36 anos. Eu me criei ali naquela terra. Eu só saí, dali, eu casei e daí eu fui eu vim morar para Cabanela. Morei aqui na vila, agora eu moro na cidade. Eu gosto mesmo da lavoura, né? Lidar com gado, lidar com plantação, né? Não sabia nem o que é acesso à barragem. Vai fazer um mês mais ou menos que eles vieram, né? 30 dias atrás aí, né? Até, a Até um dia mais, acho que tem uns 40 dias mais ou menos. Mas eles não deram tempo nós de alocar esse gado, também não acertaram nenhuma, nem a questão do proprietário, nem a Porque essa barragem faz muitos anos que é falada, né? E daí a gente nem acreditava, né? Pensava que isso aí nem ia sair. Uhum. Quando começou a chegar essas maquinárias, foi um desespero. Meu Deus, Deus. Dali de cima ali para baixo, que diz que ia ser tudo canteiro de obra. Né? E agora? Não. A empresa é, Neoenergia, que formou um consórcio chamado Céu Azul, que está aqui, já em, em operação, fazendo obras, sem indenizar os atingidos. Invadiu a propriedade nossa aqui e, e nós estamos a Deus dará aí e não tomamos nenhuma medida para resolver o problema. Desde das políticas não tem uma política destinada não tem lei destinada vamos dizer que favoreça ou atingido, só favorece a empresa então eu acho que isso a gente fica indignado com essa situação que não se resolve né eu tinha mostrado o documento e tudo para ele pra poder passar nós ali fomos descer lá embaixo também só se apresentar documento e ainda escoltado um cara escoltou até lá numa altura para ter a certeza que nós ia lá inclusive no canteiro de obras Famílias morando é, desesperadas, por quê? Porque estão detonando as rochas, estão fazendo barulho com as máquinas e as famílias estão proibidas, muitas delas, de acessar a sua própria propriedade. Moisés, boa tarde aos ouvintes de Nádio Capanema, população do Capanema em geral, é, capitão das marques, de Realeza, planalto, Nova Prata do Iguaçu, enfim, toda a região que usou, vários companheiros aqui, eh, também, que estão na luta, na bonita luta de hoje, na justa luta de hoje, reivindicando os seus direitos. E eu gostaria de começar, então, dialogando com essa, esse questionamento que você faz, né, e trazendo uma notícia muito triste. Né? Porque no Brasil não existe... Existe uma legislação que regulamente e que garanta o direito das populações atingidas por pará. Existe toda uma legislação ambiental, econômica, de financiamento, jurídica, que garante a construção da união. E não há nenhuma legislação que garante o direito das populações atingidas. Eles deu... só vieram aqui para medir. Medição, Medição né? Coisas... E contaram os pés de... Contaram tudo, né? Ser pé de, de cor, e... casa, calpão. E botaram esses marcos aqui, mediram a nossa terra todinha. E vai saber lá se eles não vão receber ou não. Eles entraram aí invadindo, né? Já entraram invadindo, né? Eles não pediram para ninguém, eles não pagaram ninguém entraram e foram metendo máquinas, derrubando milha, derrubando cerca, soltando de criação. É né? tipo que eles que são os donos, né? São várias comunidades envolvidas. São mais de 500 famílias que serão atingidas diretamente pela barracha. Já entraram com a integração de posse, né? E não deram tempo para de tirar nada aí do gado, né? Chegaram e foram trabalhando simplesmente. Isso aqui é nosso agora e vocês... Faz favor de tirar o gado de vocês e... Senão nós vamos multar vocês ainda. Assim é salário, né? Se meus irmãos já foram atrás, uh, escolhem a terra, quando chega lá eles dão para trás, negam tudo. E a mãe até hoje não viu um centavo da terra dela, um patrimônio dela. Nada mesmo. E nem vieram, nunca procuraram a mãe para dizer vamos negociar de tal maneira. Do ponto de vista do impacto que isso vai repercutir na região. O que a gente vem verificando pelo processo de construção, de discussão com as famílias e desse início do processo de negociação, é de que a gente está na eminência de uma tragédia social. É evidente e notório que a postura da empresa, a postura dos negociadores da empresa, levará ao conjunto dessas mais de 500 famílias que serão atingidas a piorarem a sua condição de vida socioeconômica. Estamos ocupando até a obra aqui para resolver essa questão. né? obras Agora, esses dias que está fechado, está um sossego, né? Mas é um barulhão, um barulhão, esse pessoal, carro, para baixo e para cima. que se tu facilitar, eles passam por cima de ti. Eles não têm um mínimo de respeito com os agricultores. Euzinha, né? Sendo que eles, se não acertar com nenhum agricultor, por que que eles não pegam, não pegam a, a, a... num ano e meio que eles construíram a, a barragem aqui, eles pagam todos os agricultores. E o resto daí, eles vão só ganhar em cima. Mas não achar um pedaço de terra para um assentamento e viesse acertar com a gente pagar o justo, né? Nós não queremos ficar rico. Eu só quero uma coisa assim, que a energia que ela tá fazendo aí, que coloque esses agricultores como eles merecem. ninguém é. sabia que ia ser essa escurecimento, né? Porque sempre o que nós sabia que ia ser, né? Por bem do município e tudo, mas não sabia que nós ia sofrer com isso. Então, esse modelo de fazer barragem no Brasil tem que ser mudado com urgência. Porque a empresa venha com uma, uma proposta digna, vamos dizer, respeitando o quadro social das famílias, que, que tem família aqui, meus vizinhos, e tem gente que mora 50 anos aí. Agora, se não der, se tocar de nós ir lá enfrentar o exército ou coisa lá, nós vamos lá.